Então eu vou te mostrar como que nós fizemos essa campanha da padaria, né, e a importância da gente ter uma frequência muito muito bem definida, né, é, de estar tá sempre publicando todas as semanas. Então o ideal é que a partir de agora é, a gente consiga ter uma frequência dessas publicações e eu pretendo trazer um pouco essa frequência mais para o início da semana para que o anúncio já tenha, crie um corpo durante os primeiros dias da semana e, e vá aumentando essa frequência, né, essa entrega, mas a partir de quarta, quinta-feira já está já tá numa frequência ideal. E assim, quanto mais nós conseguimos manter essa frequência, mais tempo, é, maior o período de a gente continuar fazendo essas publicações todas as semanas, Maior é a, a, a facilidade do Facebook entender qual é o público que a gente quer atingir com essas publicações e cada vez entregar melhor ainda esses anúncios que nós vamos fazer. Tá? Esse aqui é um, é um dos anúncios né, que, que nós vamos colocar no ar. Na verdade não é esse que está no ar agora, eu acabei de subir um anúncio. Eu fiz a publicação já orgânica aqui há 11 minutos, está aqui no, na fanpage do jornal essa publicação feita já há 11 minutos, essa é a copy né? esse é o texto, chamando as pessoas para falar que tem doces todos os dias e a ideia é uh, a gente ir colocando publicações, eh, não utilizando preço, oferta, produto, promoção mas dizendo o que tem na padaria lembrando as pessoas da marca da padaria e aumentando a, a, a, o alcance da marca da padaria do Miranda eh, dentro de uma área que tem potencial de compra dos produtos, né? Então esse é o anúncio, a gente acabou de publicar ele há 11 minutos e eu criei daí uma campanha com esse anúncio, tá? O objetivo de marketing que eu tô utilizando para essa campanha e as próximas ainda será em cima de alcance, né? Futuramente nas próximas, depois que a gente começar a criar corpo de anúncio, a gente vai nós vamos começar a trabalhar com reconhecimento da marca, né? E depois é, mais para frente começar a gerar tráfego e geração de cadastro, porque a gente pode começar com, um, com anúncios com o objetivo de gerar cadastro de clientes, de pessoas que querem fazer algum pedido, alguma reserva, enfim. Isso, mais para frente a gente vai, nós vamos trabalhar nisso. Mas o que eu quero mostrar hoje é a campanha que está no ar, que nós estamos, vamos colocar no ar agora. E eu vou fazer isso é, já mostrando para vocês que é o alcance. É, essa campanha ela tem um orçamento vitalício de 20 reais, então a nossa ideia é inicialmente utilizar 20 reais por semana Até começar a entender o público e daí sentar junto de novo com vocês, sentar com o cliente e definir se, se essa verba mantém Se a gente aumenta ou não, né, isso a gente vai definindo conforme o tempo o, aí aqui está feito, a gente decide aqui, né então primeira coisa, a gente decide qual que é o objetivo de, de marketing que nós vamos utilizar, então é o alcance, eu vou em continuar e aqui a gente começa já a definir qual é o público-alvo, né e qual é o público-alvo que eu vou é, atuar nessa campanha, nós determinamos aqui por endereço, então eu marquei aqui, eu coloquei um pino, na Avenida Castroves, 1607, em Rolândia, Paraná, que é o endereço da panificadora. Tá? E com esse endereço eu demarquei um raio de 2 km ao entorno da panificadora. Então aqui a gente consegue ter uma ideia de até, de até onde que vai eh, rodar esse anúncio. Né? Aqui é a área central, né? aqui é onde está a padaria. Então, exatamente aqui está marcada né, a padaria. Eu marquei o pino aqui, na Avenida Castro Alves. Né, e ele vai pegar forte esse raio é, ao, ao entorno da padaria. Né. Como a padaria do Miranda é uma padaria tradicional da cidade, e, e as pessoas às vezes saem de longe para vir comprar aqui, até pelo horário de funcionamento que ela... Trabalho de domingo, trabalho em feriados, né? enquanto as outras estão fechadas. Eu, eu optei por colocar mais de 2 é, km de, de raio. Né? O ideal seria nós reduzirmos esse, essa, esse raio para 1 km. Para ficar um público mais específico ainda. Né? E aí a gente trabalha só mesmo com os bairros mais próximos. Mas, como eu disse. É um público, é uma padaria diferenciada, é uma padaria que já tem um conhecimento da marca bem grande na cidade. Então, eu acho que é possível a gente conseguir trabalhar com esse raio de 2 km. Mais do que isso, eu não indicaria. Talvez a gente colocar alguns pinos específicos em alguns pontos da cidade. Só que mais do que isso, do que isso eu não indicaria, porque dificilmente a pessoa vai sair das áreas mais afastadas da cidade para ir comprar lá na padaria do Miranda, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente está aqui próximo já ao Lago São Fernando. Né? Então, o, que, que, o que, que eu posso até, e, e, e talvez até eu faça, é começar a colocar aqui alguns pinos de exclusão. Então, aqui eu vou excluir essa localização e não vou fazer anúncio para lá. Né? Eu consigo abranger aqui essa, esse lado excluo a área que eu não quero que eu não quero abranger do sequência o anúncio é, vai ser feito em cima daquela publicação né a publicação que nós vimos aqui Aqui são os locais onde esse anúncio vai rodar né? então ele roda em praticamente todos os locais do facebook né? do facebook e do instagram aqui por exemplo como ele vai ficar no feed de notícias né, aqui como ele fica no, no feed notícias do desktop, para quem olha pelo computador é, Vamos ver se ele aparece aqui também no Stan Articles Aqui em vídeo não, porque não é um vídeo né Aliás eu posso até transformar ele em um vídeo e fazer ele rodar lá também Vamos transformar ele em vídeo então Esse, esse relatório vai ficar um pouco longo porque eu estou fazendo a, a publicação e já mostrando para vocês o que eu estou fazendo. Né? Então, se você quiser acompanhar o processo, né? é interessante porque você já tem uma ideia do que está sendo feito. E aqui eu vou transformar aquele vídeo, aquele, aquela imagem, né? eu vou animar ela, vou transformar ela em vídeo. E assim a gente consegue também rodar em outros locais. Aprovou, vamos ver como que ele ficou agora eu quero editar para que a miniatura não seja essa eu quero que seja outra miniatura miniatura eu quero que seja a imagem essa daqui ó isso miniatura é a imagem que vai aparecer ali era que tiver parado né beleza tá salvo então pronto está feito o anúncio e aqui no anúncio eu vou criar também uma experiência instantânea. E aqui ao criar uma experiência instantânea, o que, que significa de isso? Eu consigo utilizar também os outros anúncios. Então eu posso fazer uma... posso alternar, né? Então lá no anúncio vai ter um saiba mais, um, um, um ver mais, Se a pessoa clica ela vai cair. É como se fosse um blogzinho, né? É, que é o que tem aqui nessa lateral aqui, ó. Mais uma arte, pãozinho todo dia, vai um pãozinho aí, quentinho toda hora na padaria do Miranda. Aqui os dizeres, né? Quando a pessoa... Aqui tem um botão, entre em contato, a pessoa clica para entrar em contato, vai cair direto no WhatsApp da padaria. Aqui tem um carretel com duas imagens, tá? É, na sequência... Também falando sobre, aí a gente fala sobre o cafezinho, né, que é a imagem que tem aqui em cima. Clica aqui e vai também cair no, no WhatsApp do, da padaria. Então, feita a configuração desse anúncio instantâneo, dessa experiência instantânea, né? Resumindo, é um blogzinho com mais opções. Aqui a gente podia colocar um vídeo. Aqui eu consigo colocar até 10 imagens no carretel. Mas enfim, a gente vai nós podemos ir aumentando isso né, e, e deixando cada vez melhor. Clico em concluir. Ele vai salvar essa experiência instantânea. Então eu tenho já essa experiência instantânea salva aqui. eu posso utilizar ela em qualquer outro anúncio que eu for fazer aí para a padaria do Miranda. E também eu posso ir atualizando essa experiência instantânea uh, sempre que eu quiser. Então feita toda a diagramação e edição do anúncio, eu clico aqui em confirmar. E colocamos o anúncio no ar. E aí esperamos a aprovação do Facebook. E depois começamos a analisar as métricas para ver se está dando retorno ou não esse anúncio. Se aumentamos ou diminuímos a verba, se mudamos o criativo ou não e assim por diante. É, mas esse foi o um relatório, mais um relatório. Aqui da forma que trabalhamos no Jornal Manchete do Povo, quando, quando falamos em anúncio anúncio patrocinado em nossa página é isso que nós fazemos e assim a gente consegue levar mais resultado para o cliente porque a gente trabalha de forma personalizada, de forma estratégica e, e, e levando aí então essa essa a maneira certa de trabalhar com os anúncios no Facebook muito mais do que apenas impulsionar ou publicar sua seu anúncio ou publicar de forma orgânica e trabalhar com alcance que na verdade não significa nada, né? Alcance e impressão sem retorno não é nada. Valeu, até a próxima.